Salve, salve, minhas guerreiras e meus guerreiros! Vamos fazer um treinamento para trabalhar ó, essa parte de trás aqui das coxas e pegando também o bumbum. É um exercício bem simples, bem fácil, que qualquer um pode fazer e nós vamos trabalhar esse exercício de maneira bem didática. Primeira coisa, o que você vai fazer? É só esse movimento aqui. ó flexão, extensão, flexão, extensão, flexão, extensão, flexão, extensão. Flexionar é dobrar, tá? Extensão é esticar, bem simples. Então você vai fazer esse movimento. Lembre-se, em nenhum momento eu estou jogando meu joelho à frente para fazer esse movimento. Não, o joelho está parado aqui do lado e aí eu vou fazendo esse movimento de baixíssimo impacto. Ah, mas quanto tempo eu devo fazer esse movimento? Aí é que vem o pulo do gato. Você vai determinar o tempo que você conseguir. Então coloca um cronômetro no chão, posiciona e vamos lá. 1, um, 1, um. vou fazer uma contagem meramente aqui, ilustrativa só para saber. Vamos lá. 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 10. Lembrando, que você tem que tentar bater com o seu calcanhar no seu glúteo, no seu bumbum. Então vai, que aí vai ficar mais difícil, tá ok? Vamos lá, 20, 20, 21, 22, 23, 3, bora, isso, o tempo todo, vai, isso, sente bem, isso, continua, não para não, e aí, você fazendo esse tipo de treinamento de baixíssimo impacto, se você sentir dores na região patelar, professor, o que é patela? Patela é joelho. Sentiu dores no joelho? Pare imediatamente esse treinamento. E eu sempre falo, antes de fazer qualquer rotina, seja essa ou qualquer outra que você goste de fazer, até mesmo uma caminhada, você tem que ter a liberação do seu médico. Então procure um médico aferir a pressão arterial, ver os batimentos cardíacos, utilizar um calçado apropriado para fazer as atividades. E aí, com toda a segurança, você só vai colher frutos. embora Isso! Continua, já está puxado, hein? Esse daqui é um aeróbio de baixíssimo impacto, só que a perna já está chegando no limite. Deu para entender, deu para trabalhar pra caramba, fazendo um exercício simples, suas pernas vão ficar quentes, normal, aqui atrás vai ficar pegando fogo, normal, mas aí você tem que me dizer quanto em termos de tempo, quantos minutos ou quantos segundos você conseguiu fazer esse treinamento, o ideal, o ideal, se você conseguir pelo menos um minuto direto, está ótimo, sentiu que o coração ficou acelerado, sentiu... Um pouquinho de vertigem, tonteira, tipo uma labirintite, pare automaticamente esse treino. Porque, sempre falo, antes de iniciar qualquer treinamento, tenha liberação do seu médico. E para cardápio nutricional, entre em contato com esse número do WhatsApp. Fala para daniel. daniel eu quero aquela promoção relâmpago do cardápio nutricional que o professor está anunciando lá. O nosso nutricionista aqui do canal fez um cardápio esportivo para esse tipo de treinamento, para você ter ganho de massa magra ou você ter o seu emagrecimento. São cardápios diferentes, tá, gente? Então fica tranquilo que é um cardápio completão. Fico aguardando você no próximo treino. Se não é inscrito, inscreva-se, dê aquele joinha e assista as lives do canal diários. Fui!